alguém aqui já foi numa zona sem dinheiro eu fui numa zona aqui perto de casa eu tava mais liso do que a cabeça do Alexandre Moraes aí... É, mas eu não deixei ela saber que eu tava sem dinheiro não era cada, eu fui só confiando na minha beleza mas era cada puta feia que a minha beleza já tava bem paga. aí... mais liso do que o vaqui santo aí ela falou Aí falava assim, moço, paga uma dose pra mim, falei, pode pegar, pode pegar o que você quiser. Só que eu estava só com a suave no morço. Confiando na minha beleza. Aí quando foi na hora de pagar, eu falei com segurança, eu vou ali fora, tomar um cigarrinho, eu já volto. Quando eu ganhei a rua, olha, minha beleza não funcionou não, mas as pernas funcionaram.